A forma que nós nos comunicamos mudou. Quando entramos em contato com nossos amigos, colegas e familiares, nós nos comunicamos pelo Messenger do Facebook, WhatsApp, SMS e tantos outros. E na hora que precisamos entrar em contato com alguma empresa, também queremos agilidade. Mas isso criou um grande problema para as empresas que têm dificuldade em atender o cliente nessas várias plataformas, muitas vezes simultaneamente e mantendo o registro de tudo o que está acontecendo. Mas isso faz parte do passado. Conheça o sistema multicanal BS Tecnologia. Um sistema que integra todas as principais plataformas de comunicação e redes sociais criando um registro de todas as conversas com clientes, reduzindo os custos com recursos humanos no atendimento, permitindo a gestão, monitoramento e aumento da produtividade de sua equipe. A ferramenta é completíssima e permite até mesmo a criação de sistemas de atendimento 100% automatizados. Conte com a BS Tecnologia para levar sua empresa para o século XXI. Entre em contato com a gente agora mesmo.